Oi, vidas! É o seguinte, em comemoração ao dia dos namorados, essa letra foi feita para aqueles casais que brigam, mas no fundo se amam de verdade. Então, se você tem alguém assim na sua vida, ou se você está em busca de uma pessoa assim para sua vida, marca lá aqui nos comentários e compartilha esse som, ok? Bora lá! Hoje eu te liguei pra te pedir Ontem nem liguei, quase te perdi Sangue a flor da pele Eu quase machuquei o nosso amor Mas você também podia facilitar Eu só tenho olhos pra você, amor Cuido de você, você de mim A gente gosta assim. Cola em mim, agarradinho E a DR termina facinho Chega perto, não para. Tua presença me acalma, nossa briga na sala Lá na cama ela passa, me dá um beijo que sara Nosso dia fica melhor Chega perto, não para Tua presença me acalma, nossa briga na sala Lá na cama ela passa, dá um beijo que sara Nosso dia fica melhor Mas você também podia facilitar. Eu só tenho olhos para você, amor. Cuido de você, você de mim. A gente gosta assim. Ei, cola em mim, agarradinho. E a D termina fácil. Chega perto, não para. Sua presença me acalma. Nossa briga na sala, lá na cama ela passa. Dá um beijo que sara. Nosso dia fica melhor.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 Um beijo, tamo junto.